Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com uma ferramenta simples, mas muito bacana que o Excel oferece, que é o colar especial. Então, se você ficou curioso, não deixe de ficar aí depois da vinheta, meus queridos e minhas queridas. Um beijão para todo mundo de antemão. Então é isso aí pessoal, como colocado na minha breve abertura, porque que se ele mudou o jeito de gravar, eu estou mais perdido do que cebola e salada de fruta, hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta bem legal que o Excel tem, que é o copiar e colar especial. Na verdade o copiar e colar você sabe, né? aquela ferramenta do vagabundo, né? todo vagabundo sabe utilizar, certo que isso? Que é o famoso CTRL-C, CTRL-V, o que a gente vai ensinar hoje dentro do Excel são algumas derivações para ajudar a aumentar a sua produtividade. certo? meus queridos. Dentro de já peço desculpas, né, pra você, claro, que é frequente no canal, para você que tá caindo hoje, f... primeira vez que você tá assistindo, mas pra você que é frequente no canal, fazem duas semanas que não saíam vídeos, porque a ele estava sem agenda pra gravar, e aí é hoje que eu consegui encaixar com a dela, então a gente tá aqui. Beleza, pessoal? Então eu peço um pequeno... Uma... Pequenas desculpas por essa lacuna. Quero mandar um beijo para o Zerati, que faz tempo que ele não ouve a minha voz aveludada também. Tô pegando um exemplo extremamente simples né, para passar o conceito para vocês aqui. O que, que nós temos aqui? Basicamente três informações, certo? Uma informação aqui de preço, que eu sei lá do que, que é esse preço, quantidade e aqui nós temos uma função de total certo? Onde eu tenho basicamente a multiplicação da célula A2 pela célula B2 e assim por diante. Ou seja, né? Uma planilha extremamente simples, depois você a ideia é que você aplique esse conceito para outras para outros aspectos. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, se você chegar, né, e utilizar a ferramenta do vagabundo, que é o copiar e colar, quem é esse? Ele, basicamente é você vir aqui, Copiar o que você quer e colar em qualquer lugar na planilha, beleza? Então, primeiro aspecto importante. Note que, ao fazer este procedimento, eu peguei aqui primeiramente as células de entrada, aquela que eu coloquei efetivamente os valores dentro da célula. E note, meus queridos e minhas queridas, que ele veio basicamente tudo, né? Então eu vou fazer de novo para você que não está nos acompanhando. Ó, Case, é copiei, mas vem aqui do meu lado, minha querida. Você está muito longe de mim, vem aqui. Vem. Fala oi, pessoal. Então Casey, o que, que nós estamos fazendo aqui? Se eu chegar nessas duas informações, na coluna A e na coluna B, que são valores de entrada e simplesmente copiar e colar para qualquer lugar da planilha, automaticamente o Excel vai fazer essa copiar e colar, que é a função do vagabundo. E ele vai trazer exatamente igual estão os valores ali, estão as formatações, estão ali a cor, tá a borda, etc. Então, ó, Ctrl V ele automaticamente vai colar. Esse é o primeiro aspecto importante que eu gosto de ressaltar. O segundo é que isso vai funcionar bacana quando você tiver valores imputados diretamente nas células, porque se eventualmente você pegar um conjunto de células cujos valores estão fórmulas, né, cujas, os valores estão fórmulas, cujo dentro das células tem fórmula, note que ela tá pegando A4 e B4. E se isso aí não for eventualmente fixado, ou seja, sendo transformado numa posição relativa para uma absoluta, a hora que eu copio e colo vai acontecer o quê? Que é esse love vai dar pau. Por que, que vai dar pau e vai dar um pau parcial? Vai dar pau porque como é uma posição relativa, ele está relativizando. Então está trazendo aquela linha de raciocínio de lá, trouxe para cá. Então a princípio está funcionando, só que não tem sentido. Só que note que apesar de ele seguir a lógica dos valores aqui, ele manteve ainda o tipo de formatação, o tipo de bordas que ele trouxe, etc. Ou seja, ele copiou e colou, só que como a natureza que você fez ali está... Sem sentido, você não tem o calmo. Beleza, Casey? O que, que eu quero mostrar para vocês hoje? Evidentemente que não é o copiar e colar. Eu quero colocar algumas derivações do copiar e do colar, principalmente. Vamos supor, Casey? que você quer copiar este intervalo de células aqui, eu vou copiar e vou colar em algum outro lugar. Só que que legal, você pode ter opções de colagem. Por exemplo, se você clicar aqui, existem várias maneiras de se chegar no mesmo caminho, tá? Se você clicar aqui em página inicial, tá vendo, minha querida? E tem o colar, tem o nosso colar clássico. Só que se você colocar aqui, ó, colar, você vai ter diversas opções de colagem. Colagem, onde você pode colar, ó, tudo, veja que ali vai começar a mostrar, agora eu não consigo mais apontar, mas veja que ali vai começar a contar a pré-visualização, ó, vai colar tudo, vai colar apenas as fórmulas, note que como eu não tenho fórmula, ele vai colar o valor que tá ali, vai colocar a fórmula e a formatação do número, então veja que muda, ó. Uma coisa é fórmula, outra é só formatação. Pode colar tudo mantendo a formatação original. Pode colar sem borda. Então, olha que legal. Se eventualmente você quer trazer, né? Às vezes uma opção de copiar e colar sem a borda, ele também permite. Você pode colocar aqui, manter a largura da coluna. Então, olha que bacana. Você está vendo que a coluna F está com... Eu vou fazer o seguinte. Vou aumentar a coluna F aqui para forçar o exemplo. Se eu copiasse aqui e tentar colar na coluna F, só que agora utilizando a opção de tamanho de borda, na verdade não é sem borda, tamanho de borda é do lado aqui, ó. olha que legal, quando você faz a colagem ele já respeita a borda da anterior e depois nós temos aqui ainda a questão do transpor, que ele vai pegar a planilha que está numa sentido vertical e vai transpor para horizontal, assim como se você tiver um determinado conjunto de dados na vertical, ele vai transpor para horizontal. Então aqui pessoal, dentro do colar especial, que nós temos aqui uma série de ferramentas, você você pode explorar as diferentes opções de colagem. Por exemplo, se você quiser colar só como valor, ou seja, copiou ali o conteúdo da Célula e é colar o valor dela. Se quiser colar como valor e formatação e número, sei lá o que, que faz esse negócio, mas tudo bem, dá pra gente arrumar depois. Então aí, pessoal, basicamente, a ideia do vídeo era esse, né? Mostrar as diferentes opções de colar especial para vocês. Como eu disse, essa daqui não é a única maneira de se encontrar as opções de colagem especial. É que ela é a mais didática. Por quê? Aqui, como você consegue ter uma pré-visualização das informações. Uma outra opção, e aí você tem todas as opções listadas de novo, e aí já vai para um Excel um pouco mais clássico, olha, até para colar como uma imagem, você pode clicar diretamente aqui no colar especial. E aí você vai ter de novo as mesmas opções, talvez até mais, só que você pode selecionar. O problema daqui é que você não tem uma pré-visualização, ao contrário dos ícones. Beleza? Mas basicamente você pode, ó. Colar tudo, colar apenas as fórmulas, colar os valores, colar os formatos, colar comentários e anotações. Isso é para quando você coloca um determinado comentário dentro da célula. tá? E aí você quer copiar e colar, não o conteúdo daquela célula, mas somente o comentário. Tem a questão da validação. Então se o Zerati ainda gostar de mim, vai ter um vídeo aqui em cima que é a validação de dados. Você eventualmente pode colocar uma validação de dados na célula. E aí você não quer copiar a célula inteira, só quer copiar e colar a validação. Além de outras opções aqui que ficaria extremamente maçante, é certo case, se eu falasse todas elas. Então pessoal, o colar especial, ele concede essa riqueza para melhorar a sua produtividade, porque senão eu posso fazer o seguinte, eu venho aqui, imagina que eu quero copiar esses caras aqui, copio, colo para cá, aí tem que ajustar o conteúdo, aí eu tenho que tirar a borda, aí eu tenho que tirar a cor, aí eu tenho que tirar o negrito, então note que é justamente isso que a ferramenta te oferece, uma maior produtividade. E para finalizar, não para finalizar, outro ponto que a gente pode pegar o colar especial, ok, isso, ó, copiei Botão direito, veja que as opções de colagem também estão à sua mão aqui, e se você precisar acessar a aba detalhada, você pode simplesmente vir por aqui. Então note, eu mostrei pelo menos três caminhos para você chegar nas opções de colagem especial, beleza? Vou só para finalizar o vídeo, prometo, porque senão está ficando cansativo, já está cansativo. O que, que acontece? Vamos supor que você quer colar somente os valores. Isso aqui, pessoal, se utiliza muito na organização da base de dados, quando você aplica algumas fórmulas para corrigir e depois quer extrair só o resultado da fórmula e não necessariamente a fórmula. Você pode vir aqui por exemplo, ó, copiar, vou por outra forma, né? colar especial, olha aqui ó, os valores que é 1, 2, 3, então note que ele não trouxe as informações da fórmula aqui, ele trouxe simplesmente os valores. Beleza? Então, minha querida case, é isso. Então, o vídeo de hoje foi esse, pessoal, onde a gente mostrou uma ferramenta relativamente simples, mas que pode ter um potencial muito legal, principalmente para você que está começando os primeiros passos aí dentro do Excel, que é justamente eu colar especial, aquela ferramenta que se você já gosta do Ctrl-C, Ctrl-V, essa daí é muito mais interessante, ela é tipo um Megazord, certo? Que isso, ela deixa você trabalhar com vários tipos de recurso ali. Então é isso aí, meu amigo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Tá aí os comentários pra você me xingar e elogiar a Casey e quem você quiser. Um beijão pra todo mundo e até a próxima semana, se a gente conseguir uma agenda da Casey para gravar. Beijo das meninas e chute nos meninos.